Aqui está o ponto da água. Então, se eu for marcar aqui para o poço artesiano, eu vou marcar aqui nesse ponto. Agora, veja bem: Agora, nós vamos fazer um teste. O seguinte, um teste agora aqui na. Eu vou dar o comando de novo. Ó, Lariônica, caça um veio de água, dá direção dele. Então, ó, um passo, dois passos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 ainda falta umas coisinhas para terminar nele falta ainda colocar umas coisinhas e até o próximo vídeo